Brother never tells you, loves you so. Olá, eu sou a Maria do blog a Maria e num dos últimos vídeos eu recebi um comentário a perguntar se eu usava temporizador e como é que eu colocava na máquina por isso eu resolvi fazer este vídeo para vocês é um vídeo tutorial onde vos vou ensinar várias dicas para tirarem fotos sozinhos mas com vários tipos de câmera com o telemóvel com a reflex, com a compacta, com a vossa webcam e com a vossa GoPro são basicamente todos os tipos de câmara que vocês possam ter e assim consigo ajudar mais pessoas. Se vocês quiserem dicas para tirar fotos sozinhos, tanto em casa como lá fora é só continuar a assistir e espero que gostem. A primeira câmara que eu vos vou falar é o telemóvel. O telemóvel tem uma coisa fantástica, e ele foca sozinho. Por isso agora só precisamos de pensar em formas de como tirar as fotos. A primeira coisa que precisamos é de um suporte para o telemóvel. O primeiro suporte que vocês podem utilizar com o vosso telemóvel é o selfie stick. O selfie stick também vem com um botão para vocês tirarem as vossas próprias fotos, por isso funciona também como um comando. Ele pode ser utilizado assim ou com outros comprimentos, o que faz com que vocês possam tirar uma foto bastante perto ou uma foto mais longe de vocês. O selfie stick não precisa aparecer nas vossas fotos, ou se vocês colocarem o selfie stick um bocadinho mais afastado de vocês, um bocadinho mais abaixo, o selfie stick não aparece e parece uma foto tirada por outra pessoa a vocês. É só questão de experimentar e testar uh, vários ângulos e várias formas de tirar fotos com o selfie stick, mas é um ótimo instrumento para quem quer tirar fotos sozinhas em casa. O selfie stick também pode ser utilizado com aqueles tripés pequenos para câmaras compactas. Ao tirar esta parte de cima nós conseguimos juntá-la ao tripé mais pequeno e assim conseguimos colocar o nosso telemóvel em qualquer espaço da casa ou mesmo lá fora e assim damos dois usos ao selfie stick. Como selfie stick e como a segunda parte do tripé mais pequeno. Não se esqueçam que se vocês quiserem tirar selfies, vocês podem muito bem segurar com as mãos no vosso telemóvel, mas claro, se vocês quiserem tirar fotos a um look, então vocês podem colocar ou no tripé pequenino, ou num tripé maior, ou criar o vosso próprio tripé, vocês podem apoiar o vosso telemóvel em livros, vocês podem apoiar o vosso telemóvel Uh, nos óculos de sol, podem colocar dentro de um copo de vidro. Há imensas formas de fazer suportes para o telemóvel e todas elas funcionam. Agora vou-vos ensinar como tirar a foto com o temporizador e comandos e coisas assim. Como vos tinha dito, se vocês usarem um selfie stick ele já tem um comando incorporado, por isso vocês podem tirar fotos carregando no comando. É tão simples quanto isso, carregam no comando, tiram a foto está feito. Uh, mas se vocês não tiverem um selfie stick e não quiserem tirar selfies, vocês podem arranjar um comando para o vosso telemóvel, assim deste género, ele funciona uh, via bluetooth, por isso só precisam ligar o bluetooth no vosso telemóvel, ligar este aparelhozinho e ele funciona basicamente só carregando no botão, Carrega no botão, tira uma foto Está feito, não precisam se preocupar com mais nada, mas, mas se vocês não tiverem comando nem quiserem usar o selfie stick, existem formas de tirar fotos, por isso eu vou-vos ensinar tudo o resto agora. Eu estou neste momento com o telemóvel no tripé e vou-vos ensinar alguns truques. A primeira coisa que nós podemos fazer é ir às definições, onde tem o cronómetro, nós vamos clicar e temos a opção de 3 segundos e temos a opção de 10 segundos, por isso eu vou colocar em 3, só para vocês verem... Uh, como é que vai resultar, vou carregar para tirar a foto e ele vai contar até 3 e tirar a foto. E vocês podem fazer sempre isso, se vocês carregarem outra vez vai-vos vai dar 3 segundos. Não vos tira um, essa opção. Uh, agora vou voltar para o normal, esta é uma das opções, o, o cronômetro. vou tirar o cronómetro. Há telemóveis que já têm outro tipo de opções, por exemplo, se eu for às definições outra vez e colocar neste bonequinho a falar sempre que eu disser X Smile Whisky ou LG, ele tira-me uma foto. E vejam se tem essa opção também nas vossas, nos vossos telemóveis. Agora, se eu fizer este gesto para o telemóvel e fechar a mão, ele vai me tirar uma foto. Vejam-se o vosso telemóvel também tem as opções, a opção de comando de voz e o comando gestual e dá-vos imenso jeito para ser mais fácil tirar as fotos. Se fores tirar uma foto mais aproximada e se não quiseres estar sempre a clicar no telemóvel, tens a opção de usar os teus fones como um comando. Se os teus fones tiverem botões, só precisas de ligar a câmara e experimentar os vários botões para ver qual deles aciona o disparo da câmara. Assim que os descobrires, só precisas de ir pressionando o botão para conseguir tirar várias fotos. O telemóvel, penso que é isto. Acho que não há muito mais que se possa fazer para tirar fotos, mas qualquer uma das formas funciona bem.